Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui. Vou trazer para vocês hoje um vídeo que vai falar sobre tema de Wordpress. Tá? É, uma das coisas fundamentais de você ter na sua estrutura de negócio é um blog. Tá? O blog Wordpress é o mais indicado porque ele possui infinitas ferramentas que facilitam muito você criar o seu site. Tá certo? É, por que você tem que ter um site? É, quando você baseia a sua estrutura de negócio em uma outra plataforma de terceiros, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o YouTube, você está muito mão de terceiros. De repente, eles mudam as regras e você rapidamente pode, assim, de uma hora para outra, perder a sua estrutura, tomar um bloqueio. Imagina você ter uma estrutura de milhares de páginas, sei lá, e de repente você é bloqueado, tá, é cancelado. Imagina você ter começado do zero, já estando ali com o seu negócio pronto depois de anos de... de de conteúdo produzido, tá? Então assim, então é fundamental você ter um WordPress. A instalação do WordPress é muito fácil, eu tenho aqui no canal um vídeo que eu explico como é que você vai na tua hospedagem, você vai lá, contrata um plano e com um clique só você instala o WordPress, tá? A versão atualizada e tudo mais. Mas aí a primeira dificuldade aparece, se você não souber nada, né? Se você for iniciante, é quando você tem que instalar seu, seu tema. É muito fácil, você pode escolher vários temas, mas para você ter um tema específico para afiliado, é, é bom você escolher um tema que tenha sido feito para isso. Tá? Como assim? Você pode escolher um tema que foi é, desenvolvido, mostrar artigos é, com páginas de vendas, com captura de, de leads, um, de recurso de compartilhamento, ou seja, infinitos recursos que um afiliado precisa para ter uma página mais dinâmica, uma página mais rápida, uma página que atenda, é, consiga alcançar mais pessoas e de forma profissional. Tá? Existem diversas características que se eu estar aqui vão acabar me perdendo, porque é muita coisa. Então, eu trouxe para vocês hoje aqui é, um tema que é muito interessante, é um tema que normalmente, assim, quando você acabou de comprar um curso, acabou de comprar uma hospedagem, acabou de instalar o WordPress e você já não quer gastar mais. Isso é normal, também aconteceu isso comigo. Muita gente demora muito tempo, às vezes um, uma semana, duas semanas, três, três semanas para conseguir configurar o seu WordPress. Essa demora, às vezes, vai atrasando o teu processo de começar a fazer postar os primeiros conteúdos e consequentemente fazer suas primeiras vendas. É, um blog você não vai postar, um, um publicar um site novo, né, um blog novo que seja, mesmo que seja WordPress, você vai fazer a venda no dia seguinte. É um processo de construção de autoridade, só publicando conteúdo. Mas um tema bom facilita muito esse trabalho, porque você já sabe o que precisa ali para você ir preenchendo aquele conteúdo. Tá? Então, assim eu trouxe aqui para vocês um, um, um tema que é muito legal, gente. Sim, na verdade, se eu soubesse disso quando eu comecei, eu não teria perdido tanto tempo com a configuração do meu. Cara, o que é esse tema? É o Avenger, é o WP Avenger. né WP é sempre de WordPress, tá, gente? Então, é um tema com um preço excelente, realmente. Assim. É para você que conhece o curso é, Fórmula Negócio Online, que é o, a Universidade do Marketing Digital. É um curso também que eu vou deixar até o um link aqui embaixo, que é o principal curso. O curso que eu fiz também, foi o primeiro curso que eu fiz e me ajudou muito. E foi um dos responsáveis por chegar até aqui e ter sucesso no, nesse negócio. Esse curso, o, negócio, o Fórmula Negócio Online, ele indica esse tema. Por quê? Porque você começa rápido. Você instalou, assim, você botou o teu WordPress, você, é, você bota esse plugin em menos de 20 minutos você já está tudo até menos. Você instalou o plugin, ativou, você já pode começar a configurar, é, inserir conteúdo. Então eu recomendo muito, não perde tempo nessa primeira semana. Pensa que você está investindo em algo que vai ficar ali por meses, Tá? Às vezes você vai no McDonald's aí, cara, tu gasta uma grana quase parecida com isso, é, num lanche que daqui a pouquinho você já está com fome, enquanto esse, esse tema aqui ele vai te acompanhar, por, cara, por anos. Vai fazer você ganhar muito dinheiro, tá? Como? Você vai publicar o conteúdo, mas o conteúdo vai estar tá, é, sendo exposto, né? É, de forma profissional, de forma otimizada. Se você não sabe, cara, assim, é, para o Google, para ele poder aparecer nas primeiras páginas, o site tem que ser rápido. Existem algumas ferramentas cara, que elas são fundamentais, assim, para você medir a velocidade do seu site. E, inclusive, aqui eu vou mostrar para vocês que esse site está com uma nota máxima lá, praticamente, é, na, na, no quesito velocidade. E as ferramentas são é, o Metrics, o PageSpeed Inside, o Page Inside é, tem outras também, tá? Então, assim, esse, esse plugin, então, esse tema ele já vem todo configuradinho para poder ter velocidade rápida. Ou seja, você vai ter um tema profissional que vai facilitar muito, né? vai aumentar muito as chances, a probabilidade de a sua página aparecer em primeiro colocado. É lógico que você tem que ter... é um processo, tá, gente? Você tem que estudar SEO, você tem que estudar outras coisas, você tem que escrever e redigir o texto de uma forma certa. Mas tudo isso você é vai aprender é questão de tempo e estudo, tá? Mas se você é, começar tudo com um tema errado, depois você tiver que mudar o tema, cara, é um trabalho que você não quer. Normalmente, tema é só você clicar no 1 e mudar, tá? mas às vezes você tem que reconfigurar um monte de coisa. Isso pode gerar um trabalho desnecessário, um retrabalho totalmente desnecessário para você. Está tá vendo aqui, ó, recomendado pelo FNOL, o pelo Negócio Online, do Alex Vargas, né? que, cara, esse curso é fantástico, faça esse curso, tá, se você quiser, quer ter sucesso, vai ajudar muito. Você consegue fazer páginas genéricas, tá, você consegue é, criar páginas de captura, que é isso aqui. Ó, quando você... se você quiser digitar o um e-mail aqui, é só você digitar e já faz a captura automática. Ele vem integrado com essas ferramentas aqui, o MailChimp o Active Campaign, o Egoi, Get Response, Get Lovers. Então assim, olha que plugin legal, cara. Você já vem aqui, todas as vezes que você vai postando aqui o seu conteúdo, ele vai mostrando aqui, ó, veja os últimos artigos, tá? Ele já mostra os últimos oito. já vem com paginação. Normalmente quando você pega um plugin, um tema é, padrão assim WordPress, cara, é post em cima do outro, tá? ele não tem essa disposição aqui que ele mostra de forma igual você tem a parte da dobra aqui e é muito bom quando você dá uma roladinha aqui você já tem aqui quatro notícias, tá? com imagem, com tudo, tá super bem configuradinho melhores ferramentas você tem aqui a parte de, ou falando assim, do autor tem outra parte aqui para você fazer a inscrição para pegar o lead, né? então quando você entra aqui também, olha que legal vamos lá, Viver de Blog então você já tem aqui a página aqui tá reduzido né, a captura de e-mail você tem um banner gigante aqui Tá? Você tem a parte de compartilhamento com o Facebook, Pinterest, é, é, o LinkedIn. O espaço granulou para uma imagem aqui, tá vendo? Ó? Super bem colocadinho aqui o texto, bem arrumadinho, espaçado para você poder ter um respiro. Isso aqui também tem, já tem é, práticas de SEO aplicadas aqui. Tá? Então você tem a parte da imagem grande aqui que já vem configuradinha. O título com bom destaque, bom contraste. Tá vendo aqui? Ó? Com a imagem grande também. Isso tudo é muito fácil de se cadastrar. Se você não sabe como cadastrar um post, um artigo, gente, é muito fácil, tá? O WordPress, se você tem um site que não é WordPress, cara, o WordPress ele é muito bem indexado pelo Google, porque ele tem uma inúmeras ferramentas, plugins, que você pode adicionar aí para poder utilizar seu site e agregar funcionalidades e agregar valor ao site, tá? Ó, tem mais uma para você fazer a captura de lead. Você também aqui, ó, você também, você também vai gostar, que ele já, já oferece, sugere aqui alguns posts, isso também é bom em SEO e é bom também para fazer a retenção do usuário dentro do seu site. Aqui tem a parte de comentário, tem a parte de redes autorais embaixo, tem a parte de é, redes sociais aqui embaixo. Você tem aqui em cima também a busca, a parte de contatos. Se você está querendo começar, iniciar totalmente do zero, cara, começa botando um blog. Porque, então, sempre que você fizer uma postagem em uma rede social, você pode ancorar ela, né? Ou seja, assim, você pode remeter sempre ao seu blog. Isso é muito... E a parte da sua estrutura, você pode também fazer aquele pre links, né, que são links inteligentes para você também poder publicar no Facebook links que normalmente são bloqueados se você não tiver isso, entendeu? Publicar vídeos seus de repente você bota no YouTube e aí você replica lá no... no... O seu blog também é interessante. Você tem aqui também um vídeo que explica né, como é que funciona esse tema. Vou mostrar para vocês que, além disso, ó, vem com vários bônus aqui, tá? É, você já tem a página de construção para enquanto você está acabando de publicar ali, mas essa coisa é rápida, tá? Gente? Você publica o, o tema, pouquinho tempo você já consegue publicar conteúdo e ficar tudo organizadinho. Já. Você tem uma página com, aqui, com todos os links, tá? Que você pode usar como se fosse um link tree. Lá para o Instagram, você vai aprender essa, essa questão aí do, do NickTree, se você não sabe ainda, tá? Parte de entrega para poder fazer a parte de captura. Você tem bônus incríveis aqui, ó, que são os dois que eu falei já. Você vai ter aqui também, ó, treinamento de otimização SEO, tá lá dentro do, do curso. Treinamento para criação de mockup. Mockup, para quem não sabe, você vai criar um e-book, por exemplo, como é que faz aquela capinha. Treinamento para ícones e capas, tá? É, você tem aqui também um treinamento para lead, né? É, aprenda como gerar mais leads pra, com estratégias aqui que você vai poder capturar. E fora que tudo isso aqui você tem é, risco zero, você tem 7 dias de garantia. Se você por acaso chegar achar complicado, é só pedir devolução, pedir estorno, que eles estornam na hora isso aqui para você. O seu blog ele pode estar com conteúdo perfeito, tá? mas se ele estiver pesado, é, ele provavelmente o Google não vai dar, ele vai ranquear ele. tá Porque o Google, é, ele se importa com a experiência do usuário. Então se o usuário está no celular com a internet com baixa velocidade, ele precisa acessar um site, ele vai priorizar o quê? Sites que carregam rápido. Por isso que isso se torna fundamental você otimizar. Então vamos ver outro demo aqui. Ó. Tá vendo? É o mesmo plugin, só que ele mudou as cores. Olha como é que, como é que tem flexibilidade aqui. Está vendo? Isso aqui está pronto já. Olha que legal. Mesma coisa, só que ele botou aqui as cores mais fortes, né? mais vibrantes. Isso aí vai te poupar horas de trabalho. Você não tem noção agora ainda, mas isso aí vai te poupar horas de trabalho. Então, gente, vou deixar aqui embaixo o, o link do tema do WP. Avengers, tá? É, dá uma olhadinha, dá uma navegada com calma, dá uma olhada ver se você entende é, como é que funciona, ver se você é, entende que vai ser útil para você. Eu acredito que vá, tá? Você quando começa naquele, naquele primeiro tema do WordPress, é um tema que é de blog corrido. Não é legal para quem começa com afiliado, porque ele, não, ele não, não mostra a informação assim como esse, né? Com captura de e-mail, com vários posts aqui em cima, entendeu? Podemos dividir a por categorias aqui, né, de você botar a parte de treinamentos, parte de ferramentas. E aqui você pode colocar outras partes, tá, gente? É só você ir configurando a sua, a sua home, tá? Substitui o logotipo, bota imagens diferentes, configura as coisas. Ó, muito bacana esse tema aqui. Eu acredito que seja uma ótima ferramenta para você começar já rápido e com o pé direito, de forma bem, bem prática e descomplicada, sem ter que gastar semanas aprendendo a mexer no WordPress. O WordPress é uma ferramenta fantástica, mas para quem não conhece, para quem não sabe... Pode ser que nos inícios se assuste. Se você quiser aprender a mexer também no WordPress, eu vou deixar também o link aqui embaixo, um curso de WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? se inscreve aí no canal. Estou sempre publicando conteúdo que pode te ajudar a acelerar o teu processo de aprendizado. Tá? Aqui no canal eu tenho vários outros vídeos que falam sobre ferramentas, sobre estratégias para você iniciar no marketing digital, então estratégias para você vender mais, tá certo? E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.